A participação social ela é fundamental no processo de formulação de políticas públicas na área da infância e adolescência. Os maiores avanços que nós tivemos na área da política da infância e adolescência se deram no âmbito do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no Distrito Federal, no âmbito do CDCA, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque são conselhos de Estado. Então, todos os avanços, eles aconteceram muito nesses espaços, com o apoio da gestão e da sociedade civil, pautados no diálogo contínuo. Né? A gente viu que muitos conselhos foram extintos, né? existe uma estigmatização muito forte na participação da sociedade civil. Quanto mais na participação da própria criança e do adolescente, que muitas vezes é visto por nós como objeto. E não é ouvido no processo de elaboração, de formulação E eu acho que a frente parlamentar, em defesa da primeira infância Que nasce aqui hoje, ela tem que ajudar a fortalecer esses espaços coletivos de participação A educação infantil é direito e nós temos que tratar as políticas da primeira infância como direito. E a educação infantil é muito difícil, porque todo mundo joga para o outro, né? A culpa. A educação infantil não é da educação, é da assistência. Ou é da assistência social, é da educação. Ficam jogando para frente... E não se reconhece a educação infantil como direito. E o Estado precisa garantir. Ela é muito importante e o Estado precisa reconhecer essa importância. Nós lutamos muito no movimento da infância pelo orçamento da criança e adolescente. Porque era um orçamento que garantia que aquele orçamento era para criança e adolescente e impedia que o Estado ele contingenciasse. Nós queremos apresentar, está pronto já um projeto de lei para que haja uma marca específica no orçamento da primeira infância. Porque aí o gestor vai pensar... 10 vezes antes de pôr a mão no dinheiro da primeira infância que é tão importante, e que para preservar esse direito, a gente precisa de orçamento público, a gente precisa de diálogo social amplo em relação a esse tema da primeira infância. Contem com o nosso mandato em defesa da criança e adolescente. Nós temos também aqui uma frente na Câmara Legislativa, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, do qual eu estou na presidência agora, para fazer essa luta em defesa da criança e do adolescente e dos seus direitos, e da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente em tempos onde tantos atores sociedade querem atacar os direitos conquistados historicamente por esse segmento. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas.